E aí pessoal, beleza? Hoje vou gravar um vídeo aula para vocês explicando como é que a gente faz a conexão com o MongoDB usando o Node. Então eu tenho uma, uma aplicação aqui rodando no Express, já inicializei aqui o Mongo, vou fazer uma conexão aqui só para mostrar para vocês quais são as coleções que eu tenho aqui. A gente vai estar utilizando esse banco, esse banco de dados aqui, o mydb, então use mydb, vou dar um show collections para ver é o que a gente tem, temos as coleções de usuários, vou fazer b users find in pretty para ficar SB na tela, e a gente tem aqui dois usuários Bruno e John Beleza? Então para esse aqui a gente vai fazer Achar um pacote aqui no MongoDB pra gente fazer a conexão com Que isso será o driver para Se conectar com o nosso banco de dados Então vamos dar um npm install MongoDB Vai instalar pra gente Esse driver então, se a gente vai criando código então a gente, esse drive vai expor para gente um cliente então a gente chama aqui de mongo client vamos dar um require nesse, nesse pacote e pegar aqui o mongo client feito isso a gente vai vir aqui vamos colocar a nossa string de conexão com Com o nosso mongoDB, então a gente vem aqui e vamos colocar o URL. Simplesmente vai receber aqui o a string, né? Por padrão, o mongo é executado nessa porta aqui que é a 27:017. E o DB que a gente vai usar é o myDB, beleza? E a gente estava tá aqui com o nosso nosso pacote. Então, para a gente utilizar, começar a fazer as, as conexões, né, as consultas com o banco, a gente precisa primeiro estabelecer uma conexão com o banco. Ele tem um método aqui, connect, recebe como parâmetro essa URL e, como de costume, um callback, que vai retornar um erro no primeiro parâmetro e a conexão com o banco. No segundo caso ocorra corretamente, então a gente normalmente dá um console aqui, mongo connected, e eu vou aqui dentro criar o, a nossa aplicação em express, se tudo correr bem, a gente vai instanciar aqui o nosso, o nosso app. Então, Vamos rodar aqui, eu estou usando o Node.js para fazer esses testes, então conectou corretamente no mongo E a aplicação está aí rodando na, corretamente na porta 3000, beleza? Então tranquilo, a partir daqui a gente já pode fazer as nossas consultas A gente pode. A, a gente tem um, um método aqui que seria o dbClose, fechar a conexão assim que você terminar de utilizá-la como a gente vai persistir essa aplicação aqui, eu não vou fechar, mas caso você utilize essa aplicação em produção provavelmente você vai querer fazer um gerenciamento mais adequado dessas, dessas conexões, né? Então beleza, então como é que a gente vai fazer agora, como é que a gente vai buscar as, as conexões, as, os elementos da, da coleção que nós temos, que são usuários Então eu vou aqui dentro da home mesmo vou fazer o, o uso aqui do db, e vou simplesmente definir a coleção, então collection, a gente vai fazer db.collection users, então a gente set para essa variável aqui, collections e aí a gente simplesmente faz collection.find ele vai buscar por todos os elementos dessa coleção essa coleção e vai transformar isso em um array para a gente fazer umas manipulações esse array como de costume do node eu já estou utilizando a nova sintaxe aqui do javascript para callbacks ele tem como primeiro parâmetro os erros e os documentos que são encontrados na busca. Se ele me retorna esses documentos, eu vou simplesmente dar um res-send-box, enviar a resposta para o usuário. A gente faz uma simples checagem. a gente dá um res-status- então not found, end, um send not found, else a gente simplesmente retorna todos os documentos encontrados, vamos testar aqui para ver o que é que aqui vai acontecer, tudo rodando corretamente, então a gente vai no browser e acessa a nossa aplicação simplesmente por dar um f 5 então você pode perceber que ele foi lá e buscou no, no banco de dados no MongoDB e retornou os dois retornou um array que contém dois elementos com os dois usuários, esse d aqui é o que é criado automaticamente pelo MongoDB, e aí é você já está apto a fazer consultas utilizando o driver do Node.js para o MongoDB. É isso aí, valeu!